Coletivo dreams. Malandros que amam e sofrem Por isso mesmo deixei meu coração em off Transformando os bons tempos em boas estrofes Com rimas midas, embaladas no estoque E se eu tô bem, tô bem. E se eu tô mal, eu tô melhor E eu sei que a poeira vai baixar E eu sei que eu vou pisar e vai subir ninguém que não pegue a escada e comece a tentar Normal é escorregar <risos> E bons tempos é a melhor fazer Fazer por fazer Depois o Moreira com a base Primeiro passo, sei que vai ser descalço Sei que vai machucar E virar a ferida e mesmo em carne Vive se essa porra vira É que vai curar fraco, ficar parado Com os pés pro alto